E aí pessoal, então peguei uma briga com o gato aqui. A carne é na minha, eu comprei, tá caro, tive que na luta. Aí hoje, é, aqui da parte hoje é o penúltimo dia da do filho com o ácido glicônico. Algumas partes já descamaram, outras estão descamando, mas tudo vermelho, né? Não hum. tá ardendo nada. É, só realmente quando faz o filho. É, amanhã eu volto aqui com o último. Último pire mesmo né? E a partir disso aí a gente vai esperar se camar E fazer acompanhamento de outra forma Se tem novidade aí, tá? Tem novidade aí Pra ajudar nessa recuperação do pire Tá bem, bem, né? bem né? Então a gente se vê daqui a pouco